Não tinha nem um tostão Nem precisou pegar noitão E conquistou o cifrão, o cifrão Batalhou muito nessa vida Por isso que hoje em dia Gasta sem pensar no outro dia Viro inspiração da sua quebrada Lanço uma tag prata Mil e duzentas cilindrada Sou mais um pobre favelado que Olhar os carros pra ganhar os seus trocadores. Mas com muita fé em Deus, o moleque cresceu. Lançou umas letras pra suar, mas orgulho deu, orgulho deu. Hoje ele anda como chique elegante. Revelação do funk, menininho pensante. E agora é marcha pra cair, as porque hoje é sexta-feira. Só os menores doideira E conquistou seu foguetão, seu foguetão Foi só por seus sonhos realizou Sua letra estourou, agora é só progresso Tô distante de perreco,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 pra ganhar os seus trocadores. Mas com muita fé em Deus, o moleque cresceu Lançou umas letras pra sua orgulho deu, orgulho deu Hoje ele anda como chique elegante Revelação do funk, menininho pensante E agora é marcha pra caíras Porque hoje é sexta-feira, só o E conquistou seu foguetão, seu foguetão Foi só Bololo. seus sonhos realizou Sua letra estourou, agora é só progresso Tô distante, de perreco, tô correndo pelo certo 2020 foi vários